Imagino que você deve ter chegado até esse vídeo porque você já está cansado de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, até às vezes mais, e ter dinheiro somente para pagar as contas básicas de casa. E olha lá! E se eu te disser que hoje você pode ter uma renda extra que trabalha 100% automático e online sem precisar investir nada, e detalhe, você pode ganhar essa renda extra enquanto você estiver dirigindo com os aplicativos, porque como eu disse, é 100% automático. Se interessou, então assista esse vídeo até o final que eu vou te contar o meu segredo e eu vou te dar essas ferramentas 100% gratuitas para você também ganhar uma renda extra fora dos aplicativos. <risos> Thank you. Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a ter uma renda extra, sem precisar vender nada dentro do carro. A única coisa que você vai precisar é ter acesso a um computador com internet, uma conta no Facebook e ter uma maquininha do mercado pago. Caso você não tenha, esse será o único investimento que você terá que fazer, para que você possa ter o seu link de afiliado, porque infelizmente, não é possível ter esse link de afiliado se você primeiro não ter uma maquininha do Mercado Pago e uma conta ativa com essa maquininha vinculada. E eu vou te dar 60 reais de desconto para você adquirir a sua maquininha. Então após adquirir a sua maquininha ou se você já tem, tiver o cadastro ativo com a maquininha vinculada, você terá acesso ao link que você poderá ganhar 50 reais a cada vez que alguém efetuar uma compra através do seu link. E eu vou te ensinar 100% gratuito como você pode vender essas maquininhas de forma automática nos grupos do Facebook. Assim, garantindo uma renda extra de 100, 200, 300, vai depender muito da sua sorte no dia. Eu vou mostrar para vocês que ontem, olha só, não sei se vai dar para focar aqui direitinho, Ó, ontem, vamos ver, vamos ver se foca. Ontem, olha só, vendi uma maquininha, depois foram mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, foram sete maquininhas vendidas só ontem, hoje já foi mais uma, então vocês podem ver que realmente dá para ganhar muito dinheiro com esse método que eu vou passar para vocês. E detalhe, você vai ter uma ferramenta 100% automatizada, que vai fazer com que você tenha essa renda extra todos os dias, então a única coisa que eu vou pedir para você, é que se você não tem a maquininha, efetue a compra através do link que eu mandei aqui na descrição do vídeo. E se você já tem a maquininha, você pode somente dar um like nesse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos que querem ter uma renda extra fora dos aplicativos. Mas antes, eu só quero te explicar como funciona direitinho o sistema de indicação. Você vai pegar o seu link de afiliado da maquininha Mercado Point, você vai divulgar nos grupos do Facebook. De forma automática, com o script e a ferramenta que eu vou mandar para você. E cada vez que alguém efetuar a compra, você vai ganhar 50 reais de presente do Mercado Pago. Esse valor entra na sua conta geralmente três dias depois que a pessoa efetuou a compra. E eu só precisei mais ou menos de 10 minutinhos do meu dia para colocar esse sistema funcionando 100%. E eu vou colocar novamente o print aqui do lado para vocês verem que foram 350 reais faturados em apenas um dia e você também pode ter essa renda extra tá preparado então vamos lá que eu vou te mostrar como funciona esse método 100% online eu vou ter que mostrar na tela do meu computador beleza vamos lá bom o primeiro passo depois que você efetuou a compra da sua maquininha ou você já tem uma maquininha é você pegar o link de afiliado do mercado pago vamos lá vamos acessar aqui E pessoal infelizmente para você pegar o, o código de indicação você tem que vir no seu aplicativo Mercado Pago, não tem como pegar pelo computador. Então vamos lá, você vai vir aqui, ó, recomende o point e ganhe 50, tá vendo? Vamos clicar nele. E vamos clicar aqui, ó, ganhar com point. Como vocês podem ver, você ganha 50 reais por cada vendedor que você juntar o point com o seu código de indicação. Vamos copiar aqui e vamos... Transferir para o computador. Então, galerinha, agora a única coisa que vocês precisam fazer depois de conseguir o seu código de afiliado da maquininha Mercado Pago, vocês vão pegar o seu link e, de preferência, em seu computador, você vai colar o link aqui para facilitar na hora da gente fazer todo o processo. Então, já deixa a sua página aberta aqui no, no seu navegador e vamos também precisar agora como eu mencionei de um Facebook ativo pois vamos precisar de uma página igual a essa daqui aonde vai ter a, a informação que você vende maquininhas de cartão vai precisar de um post igual ou melhor a esse e eu vou ensinar agora para vocês como fazer uma página igual a essa vamos lá! Bom, o que vocês vão fazer? Clicar nessa setinha aqui em cima, no canto superior direito, clicar em Ver Mais e aqui criar uma página. Em seguida, vamos clicar em Negócio ou marca e vamos dar um nome à página. Vamos colocar é, Point Mini em promoção. Claro que vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas eu recomendo que não coloquem o nome Mercado Pago, porque é uma marca registrada para também não ter problemas na hora de fazer as suas publicações. Agora, na categoria, eu recomendo que vocês coloquem Serviços e Produto. Quer ver? Serviço... Cadê? Cadê? Aqui, ó, Produto e Serviço porque é algo mais parecido com o que vocês vão fazer, vão indicar um produto e um serviço financeiro. Perfeito, vamos clicar em continuar, esperar carregar aqui para a gente. Joia! Agora vamos carregar uma foto para o perfil, vocês podem pesquisar no Google qualquer tipo de imagem semelhante ao que você vai fazer aqui, né? referente à marca Mercado Pago, eu vou colocar essa que eu já tenho no computador, Agora na capa da página, eu recomendo vocês colocarem também qualquer capinha bacana que seja referente à maquininha e vamos agora esperar carregar a nossa página, perfeito, só vou dar uma atualizada aqui para a capa aparecer, Joia, podem ver que agora tem uma página com o logotipo, a capa certinho, e uma coisa que eu falo para vocês é que não precisa ter uma página com 10 mil, 50 mil curtidas, porque o que vocês, na verdade, vão precisar é criar uma publicação e nessa publicação jogar em todos os grupos de vendas, desapego e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante depois de vocês fizerem é dar uma ajeitadinha na página, deixar ela o mais profissional possível, aqui nesse adicionar um botão, clicar nele, ó, colocar ó, comprar com você, comprar agora, dar uma avançada, e vocês colocam o link que eu falei para vocês colocarem numa outra página, colocar o link aqui, ó, um website link, e adicionar o link do site, porque assim que as pessoas clicarem nesse botão que você está adicionando aqui, eles já vão também diretamente, ó, comprar agora, vão diretamente para o site onde você vai ganhar por, pela sua indicação. Então vamos lá, depois de ter sua página criadinha bonitinha, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma publicação e eu vou deixar juntamente com as imagens modelos de como você pode publicar a sua maquininha, para que não seja tão difícil assim para vocês. Então vocês vão lá copiar e colar um dos modelos, eu vou colocar esse aqui ó, último estoque, leitor de cartões ganhe reais de desconto ao adquirir a sua maquininha de cartão. Isso aqui é uma ótima chamada para que as pessoas cliquem no seu link. Uma coisa que eu vou falar para vocês, nunca copie exatamente o modelo, porque o Facebook ele pode bloquear e vai dificultar na hora de a gente fazer as publicações. Então sempre mude alguma coisa. Eu aqui no caso vou mudar o último estoque, comprem agora. Não, melhor ainda, vamos fazer o seguinte. Último estoque, vamos colocar últimas unidades ó, últimas unidades. Não percam. Ó, bacana. Tem 60 reais de desconto, ao adquirir sua maquininha. Sempre mudem o, a forma como você publicou para não ter problemas, beleza? Desce um pouquinho aqui, ó, melhor ainda. Clica aqui em compre aqui, tá vendo que ele está com o meu link atualmente no, nos modelos. Então no caso você vai pegar o seu link de afiliado, ó, pegar o seu link e colar aqui na ação Compre Aqui. Para facilitar com que as pessoas também não excluam o seu link e tente comprar diretamente do site do Mercado Pago, eu recomendo vocês utilizarem um encurtador de link, no caso como vocês podem ver eu uso um encurtador de link, mas, caso você... mas não tem problema nenhum, vocês podem também utilizar o seu link desse jeito que está aqui. Então vamos lá, vocês colocam aqui em cima e aqui embaixo também, não esqueçam, viu? Em seguida, vamos fechar aqui, ó, vamos finalizar esse, esse link que apareceu e vamos colocar uma foto mais profissional para que o Facebook engaje o nosso conteúdo, a nossa publicação. Vamos colocar aqui essas fotos dessas Não Vamos fazer o seguinte, vou colocar essa daqui, ó, abrir e vamos esperar carregar, ó. beleza, Carregou aqui para gente, vamos compartilhar agora, tá vendo? Essa publicação é uma oferta de desconto oportunidade? Publicar como uma publicação comum. Beleza, vamos ver que se vai carregar aqui direitinho. Lembrando que hoje é dia 9 de setembro de 2019, essas informações são frescas. Então, não é nada antigo, se vocês utilizarem dessa mesma forma, hoje mesmo vocês podem já começar a ganhar um dinheiro. Então, últimas unidades não percam. Tendo essa publicação feita, o que, que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir uma aba no seu navegador ou utilizar o link que eu coloquei para vocês aí. Ó. No caso, o link ele vai abrir essa página ou vocês podem colocar no Google mesmo. Vamos colocar no Google. Vamos pesquisar no Google. Vamos colocar toolkit for fb Beleza. Ele é uma extensão do Google Chrome, então sempre utilize o Google Chrome para fazer esses processos de automatização, beleza? Toolkit for FB e vamos instalar. Geralmente ele demora um pouquinho, porque ele é uma extensão um pouco grande, viu? Ele demora uns... ele tem uns 10 MB... Ah, meu foi rapidinho. Está verificando, vamos instalá-lo. Após estar instalado, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui no canto superior direito, beleza? Deixar essa mensagem, vamos voltar aqui para a nossa publicação. E o que vocês vão fazer? Está vendo onde está escrito um minuto que você acabou de publicar? Tá vendo? Você vai clicar nele, ele vai abrir essa página e você vai copiar o link que está aqui em cima, na barra de navegação. Copiando esse link, é bom vocês deixarem ele guardado, até mesmo uma nova guia e tudo mais. E vocês vão vir aqui no Toolkit no canto superior direito, vai clicar com o botão esquerdo em cima dele e ele vai abrir essa aba aqui, ó e vocês vão procurar agora, tá vendo que ele tá tudo em inglês eu recomendo vocês não traduzirem utilize da mesma forma que ele está em inglês para não ter problema para não ter problema no negócio que eu vou explicar um pouco mais pra frente vamos lá, ó. vamos procurar procura aí, ó chamado post cadê? aqui, ó post on all joined groups Vamos clicar em Start Tool e beleza, ele vai abrir essa página. Abrindo essa página, vamos esperar carregar aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer, também que está escrito Select Out Time Interval Between Request, vocês vão mudar para de 5 a 10 minutos, ele está perguntando para você em quanto em quanto tempo você vai fazer as publicações nos grupos. Para o Facebook não bloquear o seu Facebook de fazer novas postagens, que é um bloqueio muito demorado, demora uns 3 a 7 dias para você poder voltar a publicar, sempre coloque acima de 5 a 10 minutos. Eu utilizo 5 a 10 minutos, mas é, para não ter chance nenhuma, principalmente se o seu Facebook for muito novo, eu recomendo vocês utilizarem de 10 a 20 minutos ou até mais, viu? de 30 a 40 mas como o Facebook é um Facebook antigo, já utilizei ele há um tempo para vendas, 10 a 20 minutos está bom. Aqui no campo Enter, Messaged Share, vocês vão colocar o link que vocês copiaram lá do, da publicação, vão copiar esse link aqui, ó. vão colocar aqui, e aqui é recomendável você ter grupos no, no Facebook, se você não tem nenhum grupo no Facebook, vocês voltem aqui ó, e coloquem vários grupos, que nem grupos de classificados, ó, classificados, sei lá, classificados, coloquem grupos e entrem todos os grupos que você vê aqui, que tem bastante membros. Eu já tenho grande parte dos grupos, ó, participar, ó, você clica em participar, geralmente fazer alguma perguntinha, você responde e participa. Tá lá, tá topé, a solicitação já foi enviada direto participe da maior quantidade possível de grupos de classificados grupos de, de Uber mesmo, a grande parte dos motoristas Uber precisam de maquininha então você pode também procurar em grupos de Uber vamos colocar aqui ó. Uber vamos ver, grupos de Uber, Uber motorista entre em grupos de Uber e faça as publicações desses grupos Tendo já adicionado uma boa parcela de grupos, você vem aqui, aí você vem aqui e seleciona os grupos que você quer enviar a sua publicação. Vamos selecionar aqui, ó, zona leste, desapego, ó. amigos da Coab, divulga-tube. Divulga-tube não é interessante, viu pessoal? Porque ele é um grupo destinado à divulgação para inscritos do YouTube. Então, não vale. Ó, Bitcoin também não vale, são grupos que eu tenho antigos aqui no meu Facebook, ó. Ó, Desapego é um grupo bacana, Troca e Venda Zona Leste, ó. Desapego, você pode selecionar quantos grupos você quiser, eu aqui eu devo ter mais de 400, mais de 500, sei lá quantos grupos eu tenho aqui nesse Facebook. Depois feito selecionar os grupos, você vai descer um pouco a página e vai clicar em Submites, ó. clicando aqui, ele já vai aparecer aqui pra gente, ó, por favor, espere, estamos postando os grupos selecionados. Aí é só esperar. Ele demora, já que você colocou de, 5 a 10 ó, de 10 a 20 minutos, ele vai demorar 10 minutos antes de fazer a primeira publicação e vai fazendo no decorrer entre 10 a 20 minutos. Enquanto ele vai carregando aqui, o que eu gostaria de também deixar claro, é que essa é uma ferramenta profissional também, que você pode utilizar para outros tipos de conteúdo, afiliados do Hotmart, Monetize, e assim, etc. Você vai fazer a publicação automática, você pode trabalhar tranquilamente, mas você vai precisar deixar o seu computador ligado, para que ele venha sair publicando em todos os grupos. Se você desligar o computador, ele vai parar de publicar em todos os grupos que você selecionou aqui, então deixa ele ligado, vai trabalhar tranquilamente e quando você chegar em casa provavelmente já vai ter alguns avisos que você efetuou a indicação das maquininhas do Mercado Pago, assim como eu também faço, vou trabalhar, fico o dia, todo trabalhando, quando eu volto tem lá as mensagens de indicação da maquininha. É muito bacana pessoal, uma renda extra, você não precisa ter muita experiência, não precisa investir nada Claro, se você não tem a maquininha do Mercado Pago, infelizmente você vai ter que fazer um pequeno investimento da, do valor da maquininha, que dá mais ou menos uns 58. É o único investimento que você vai fazer. Essas ferramentas de poste automático, toda a informação que eu estou passando aqui para vocês, é totalmente gratuito. E para me ajudar, eu só vou pedir que vocês, se não tiverem a maquininha, acessem o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês adquiram a maquininha e vocês possam adquirir esse link de afiliado. Não tem como, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem procurar, pesquisar, não tem como você ter o link de afiliado se você não comprar uma maquininha do Mercado Pago. Ah pessoal, e mais um detalhe, se vocês estiverem utilizando esse toolkit for FB e por um acaso eles solicitaram uma chave de ativação, vocês não precisam comprar a chave de ativação, vocês podem continuar utilizando o tool Kit of 4B, mas vocês vão remover, vocês vão vir aqui ó, remover do Google Chrome, e vão instalar ele novamente, remove e instala novamente, e assim vocês podem continuar utilizando esse, essa ferramenta. Ela é uma ferramenta na verdade paga, mas ele tem um período trial, ao qual você pode utilizar ele até três vezes independente da quantidade de grupos, das opções que vocês forem utilizar. Como eu disse, ele pode ser utilizado de diversas outras formas, mas aqui nesse vídeo eu estou ensinando somente como vocês podem utilizar para fazer um sistema automático de indicação dessa maquininha Mercado Pago, beleza? Bom, dei uma adiantadinha no vídeo aí, ó, mas como vocês podem ver, ó, depois de mais ou menos uns 10, entre 10 e 20 minutinhos, ele fez a primeira postagem, ó, Zona Leste, São Paulo, compra e venda. Vocês podem ver aqui, ó, se eu dar uma atualizada na página. Vamos lá, atualizando. Ó, com o um compartilhamento. Se você clicar no compartilhamento, ó, zona leste São Paulo compra e venda, que é o mesmo que o aplicativo publicou. Vocês podem ver como ficou a publicação, ó, clicando aqui ó, agora mesmo no próprio grupo Zona Leste São Paulo compra e venda tá postagem lá bonitinho falando das últimas unidades compra aqui tudo mais então é isso pessoal o esse essa extensão ela vai publicar automaticamente em todos os grupos que você participar que você for entrando e tudo mais e assim você consegue garantir uma renda extra eu sinceramente espero que você tenha entendido como funciona todo esse método. Caso não tenha conseguido, mande uma mensagem aqui nos comentários que eu já vou verificar. E caso você tenha comprado a maquininha com o meu link, eu vou te dar um suporte prioritário. E espero que você possa ganhar muito dinheiro como assim eu estou ganhando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, falou, tchau!